Olá, sejam muito bem-vindos à disciplina de Administração de Materiais e Logística. Meu nome é Wilson Ravelli, sou formado em Administração e possuo mestrado e doutorado também em Administração pela UFMS, na ESAM. Durante esse período, atuei como professor em instituições de ensino técnico superior, públicas e privadas. E atualmente sou professor da UFMS no curso de Administração no campus do Pantanal, o CEPAM, em Corumbá. Essa disciplina tem como objetivo nos ajudar a compreender a gestão, as principais operações e funções da administração de materiais e logística, desde o âmbito mais específico da sua aplicação, como na gestão de recursos, demandas, estoques, eh, patrimônio e transporte, até o âmbito mais abrangente e integrativo, como a administração de cadeias e suprimentos e a logística reversa. Assim, ela é de grande importância para a sua formação, à medida que os temas estudados são vitais para o sucesso de uma empresa. Ela nos leva a estudar a maneira como a administração pode otimizar os recursos de suprimento, estoque e distribuição dos produtos e serviços com que a empresa se apresenta no mercado. E assim, flexibilizando os fluxos dos produtos e informações e possibilitando maior criação de valor junto a todos os envolvidos no sistema, desde os fornecedores até o consumidor final. Dito isso, desejo a todos um ótimo estudo.